Olá, meu nome é Daniel Teixeira, estou gravando esse vídeo para revelar a você um xarope afrodisíaco para ajudar a curar a impotência masculina e ejaculação precoce. Quero deixar bem claro que essa não é a solução definitiva para o seu problema. Porém, antes de revelar o xarope poderoso, caseiro e natural,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 uma colher de guaraná em pó, uma colher de folhas de hortelã e uma colher de gensens em pó. Deverá misturá-los bem até que tenha conseguido formar uma pasta bem homogênea. Deverá tomar uma colher da pasta batida todas as manhãs sem falta. É importante que este remédio seja tomado em jejum pois é assim que o seu organismo conseguirá aproveitar da melhor forma todas as propriedades medicinais nele contidas. Este xarope funcionará como um poderoso fortificante energético que ajudará a recuperar toda a disposição sexual. Ao promover a boa circulação, este remédio caseiro devolver a capacidade de atingir uma ereção bem satisfatória. Mas, se você realmente quer resolver definitivamente seu problema de ereção e ejaculação precoce, assim como resolveu o meu e de milhares de homens pelo Brasil e no mundo todo, vou deixar na descrição deste vídeo o link oficial para você baixar o e-book completo. Corre lá, hoje não sei até quanto tempo ele vai estar disponível pois a indústria farmacêutica está fazendo de tudo para tirar este e-book do ar. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar aquele like e deixe seu comentário. Inscreva-se no canal. Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Te vejo no próximo vídeo. Não esqueça. link na descrição do vídeo.